Coisa melhor, né? Uma boa, uma boa tarde a todos. Eu sou Maurício Mococa, hoje eu vou fazer um vídeo. Nós vamos fazer uma apresentação aqui do Canela Seca. É um protótipo que nós já estamos desenvolvendo. Ele então, nós já estamos fazendo um teste com ele, já para ver como é que é que ele vai funcionar. Então, vou fazer já o vídeo aí para o pessoal também já ir acompanhando. E a intenção dele é fazer ele para ele. Trabalhar junto com o detector, o outro detector de disco você trabalha com ele numa mão e o outro detector na outra. Olha, eu não peguei o outro lá. Hein? Bom, agora vai só com isso mesmo. Não muito do lado do sol, não? Tá dando pra pegar bem ele. Tá. Então, esse aqui é o canela seca. E ele é um fio com chumbo na ponta e uma mola no pé esse aqui é o protótipo, agora o, os outros nós vamos desenvolver essa empunhadeira aqui vai ser metal e ele também vai girar para caçar a direção, então hoje nós estamos fazendo um teste dele para ver como é que ele vai se sair no, aqui no campo, para depois nós começar a produzir. Então agora nós vamos também tá explicando aqui agora sobre ele, que a, a hora que ele entra, por exemplo, na, na algum minério ou algum veio de água, ele tá para ele primeiro tá caído assim, então ele é a ele reta para cima, fica duro. E, então a ele vai nessa nessa posição aqui ó a hora que ele entra por exemplo, ele entra dentro de um veio e agora nós vamos, nós vamos pro lado de cá, que aqui tem um veio é bom você pegar ele sempre mais assim mais, mais. É. agora nós estamos entrando dentro de um veio você pode ver, que você pode ver que a câmera pegou ele aprumando ele aprumou, eu vou voltar para trás do veio, só para vocês ter uma ideia, aí ele caiu que eu for para dentro do manchão ele vai aprumar ele vai estar reto aqui eu estou dentro do manchão aqui ele vai andar aqui reto até eu sair de dentro desse manchão que seria que se eu tivesse com as varetas ele andaria cruzado dentro de todo o manchão então agora aqui ele aprumou para cima porque porque aqui embaixo tem um veio de minério agora a hora que ele sair do manchão ele vai ele vai cair a ponta Ó, esse aqui é um manchão comprido. E nós estamos em cima dele. Ó, oh, terça de manchar. Agora ó, oh, eu saí de dentro. Ele caiu a ponta. Por quê? Porque eu saí de dentro do. Eu saí de dentro desse manchão. Esse manchão aqui é um manchão comprido. Então eu saí de dentro. Então ele caiu a ponta. E outra coisa nós estamos preparando ele também para receber comando de voz e agora eu vou dar um comando para ele não, não levantar dentro do manchão e procurar um veio de água então é, canela seca, agora você não cruza dentro do manchão, você não levanta dentro do manchão aqui ó, você pode ver que agora ele, ele vai cair até eu atravessar o manchão, ele não levanta aqui eu atravesso todo o manchão ele não vai levantar então essa é a diferença por quê? porque eu dei um comando de voz para ele, para ele não levantar agora desfazer o comando de voz quando é, ela secar agora você apruma assim que entrar no manchão ele já está aprumando entrou no manchão agora ele, ele vai aprumado até sair do manchão aqui se eu parar aqui dentro aqui, ele fica no prumo e aqui está ventando você pode ver que o vento está chegando a chapaiar ele um pouco e se eu for com ele para lá ó, ele vai continuar levantado, porque eu estou dentro desse manchão Eu posso andar para o outro lado aqui que vai ser a mesma coisa, que o manchão aqui é grande Assim que eu começar a sair fora do manchão, ele caiu Já caiu Porque eu saí fora do manchão Agora, esse aqui ainda é um protótipo, aqui é, aqui é chumbo e essa, aqui é aço, essa empunhadeira vai ser de latão e aqui também ele vai girar, aqui também você vai poder pôr, vai ser a câmera, aonde você pode pôr também topázio, diamante, rubim e também pode colocar ouro, então esse é o protótipo, nós estamos testando ele. Porque a intenção dele depois é trabalhar com outro detector, que eu vou pegar um detector aqui. Vai uma paisagem viu? Agora eu entro, vai a paisagem aí, é que eu quero. aí. A paisagem aqui é bem grande, entendeu? Um lugar bem deserto. Tem, aqui nós vem quase direto fazer uns vídeos, entendeu? Vem aí pra distrair a cabeça, procurar fazer nossos vídeos para tomar um Guaraná. E divertir um pouco, né? pra distrair a cabeça dos problemas mas é né, exemplo fazer as coisas aí vem divertindo, entendeu? E vem fazer os nossos vídeos passear entendeu? vai fazendo aí que nós temos que fazer agora vamos aguardar o nosso amigo Zé aí vindo aqui, daqui a pouco já tá chegando vai pouco, pouco, ele tá arrumando lá o detector pra vir enquanto ele vai arrumando lá, eu vou mostrando a paisagem pra vocês, aqui tem uma paisagem bem grande ó tem uns passarinhos aqui, deve ser uma beira de rio. Onde eu estou mostrando para você aí. Bora. Agora voltou aqui o Zé já, está voltando aí ó, com o outro detector. Eu vou passar para ele a comanda. Eu vou então, a intenção é trabalhar com o detector. Com esse na mão e esse aqui na outra. Então nós vamos fazer uma demonstração aqui dentro do manchão. É... Por exemplo, a hora que ele acha algum minério, ele apruma, aí como eu entrei agora dentro do manchão, então quer dizer que ele achou um minério aqui, mas eu estou dentro do manchão, aí eu passo esse embaixo, aí a intenção então é trabalhar com ele na mão, aí você pega esse executor e também você pode trabalhar com ele aqui ó. E além da direção, ele te dá a direção para onde você ir. Aí quando ele te dá a direção, você vai com ele na mão. E a hora que ele apruma porque ele achou alguma coisa. Aí você passa esse detector, você passa esse detector embaixo. Porque esse detector aqui não pega o contato dele. Então é... É simples... Agora nós vamos fazer a parte da... quantos minutos, Adão? Então? Até tá para 8h35. Agora te o... Nós vamos fazer uma demonstração aqui no posto. Que o posto contém, contém festa Então nós vamos demonstrar. Aqui ele vai. Então você lá vai com o detector numa mão e o outro detector na outra. A hora que chegar no poste ele apruma, ele aprumou. Então você passa aí esse detector embaixo. Por quê? Se tiver raso, esse outro detector que você está na mão direita vai pegar ele. Ó, agora se eu sair de cima do poste, ele cai. Então a hora que eu vou para o poste, ele levanta. Então aí você conhece do outro detector aqui, você já passa ele embaixo. Pedi os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho aí para o canal poder crescer. E o pessoal não esquecer de deixar o like. O like para nós é importante, para que o YouTube possa indicar o vídeo para outras pessoas. E nós vamos encerrar esse vídeo, que nós vamos fazer mais outros. Uma boa tarde, Maurício Mococa.